Estão hum. saindo aqui da. Do... Esse aqui é o prédio Reverendo Ciro Tavares. É uma homenagem da igreja presbiteriana a um pastor. Fez um trabalho muito especial. Então o presbítero é, coordenando o trabalho. Valeu, valeu, moisés. Foi muito bom. Falou aqui é a casa pastoral. A casa pastoral tem um distintivo que foi o, não somente o meu irmão que foi o, o engenheiro, mas foi o Reverendo Anderson Sato. Aqui a é o, o grupo, a escola Antônio Sato. Aqui, ó. Grupo Antônio Escola Antônio Sato Eu vou, vou sair aqui Passando por um outro caminho Bom, Passando aqui ao lado Da Escola Antônio Sato É a polícia. Essa é a larginha, essa larginha. A larginha. Isso aqui é a propriedade da grupo Antônio Sartre depois é rodoviária. Isso aqui tudo pertencia à igreja. Né? Olha aqui, ó. Vou mostrar aqui. O, o rio está aqui, passando aqui, esse rio judia um pouco da cidade, sabe? Olha aqui, ó. Isso aqui é o complexo da rodoviária que ficou no centro. Foi bem, bem localizado aqui, ó. Rodoviária aqui já Aqui, quando chove, já tem problema. Problema sério. Alvim, mora aqui do lado de a mas eu estou filmando lá de cá, né? eu já filmei aqui a casa deles aqui eu vou, vou lá buscar a bateria Larginha O Red, com. com carro, com rolux, é relux aí, roluxes, sei lá, das Toyotas, tudo misturado, salaginha. Aqui é a rua principal. Tudo bom, tudo bom? Dona Maria Luzia? Quem é? Como que ela chama? Falou. Não. aqui, ó. Ah. filmar de um lado, porque se a gente filmar os dois lados, a gente não filma nada, né? Vamos fazer isso aqui, ó. Hum. ó. O cara não entendeu hum. Meu, a minha dica aqui. Deixa. Se eu sair aqui, vou sair lá para buscar o bateria e deixar outra carreira. Isso aqui. A ponte que é onde? É a Larginha. A lajinha do chalé. pode passar, pode passar. A lajinha, estou em cima da ponte. A ponte da Laginha, Aqui é o rio. É um rio pequeno, mas tem um sol domingo aqui. Hein? Lá de cima veio muita água na época da chuva. Aí dá um, um, um problema grande aqui. Tá? Isso aqui era uma praça aberta, agora virou uma construção. A gente está apertando. Isso aqui era aberta, onde é que disparavam os foguetes. É. é o Poço de Aote. Peça do auto peça do Ismael e aqui o Borutiland, que uma época a casinha de Lange. E o que vem do areado. Passa um, um, um fio d'água aqui e eles fizeram uma ponte muito estreita, dá problema, né? Aí, ó. Isso aqui na época da chuva é bem água mesmo. pedra que tinha espécie do ar. Pode descer, pode vir. Tudo bem? Tudo bem? Um abraço. Ronaldo. Tudo bem. Que ótimo. É filho do reverendo. Achei. Tá Estou filmando aqui essa história bonita aí, ó. Vou lá buscar pra gente. Fiquei atrapalhando tanto pela... e o que eu vou fazer? Hoje é um sábado. Ah. no hospital, chegando no hospital de apesar de subir aqui pra filmar essa lajinha eu vou filmar vou subir aqui viu ali é o hospital lá ó lá do hospital eu vou ver se tem Isso parece que tem jeito da gente subir aqui e tirar uma imagem lá vamos vamos lá 1, um, 2, ó... Alô, companheiro, como é que chama isso aqui? Você, você é a ou não? É aqui ó... Vamos ver aqui ó... Isso aqui é a rua do hospital, vamos ver se a gente consegue... uma imagens imagem aqui... Essa é saúde... Tem jeito de virar o carro ali na frente ou não? Tem jeito de virar aqui na frente? Eu tô filmando aqui, não tem problema não, né? Hã? Filmando a lajinha. Aqui eu desço aqui ou não é que é? Não, não tem descer não. Aí eu tenho que voltar. Sim. Como é que chama esse, esse pedacinho aqui? Não importa a é ideia, hein? Eu tô aqui. Você é de onde? De BH. Eu tô filmando aqui. Isso aqui Vou é a minha... Vamos passar Tá vendo o cara passar com o carro ou? eu... Não, eu, eu quero passar em cima dele, mas ele não está deitado aqui no chão Ah, eu vou, vou Ó, oh, o um abraço Eu estou brincando aqui, ó Aqui não tem jeito de descer não O carro não desce aqui não Ah, isso é, é a lajinha Lajinha, olha lá Eles é, estão subindo Lajinha para subir, agora o cemitério velho está ali, ó. A igreja presbiteriana, você tá vendo aqui um pouco da igreja lá. Casa do. Aqui, ó. Pode ir, pode ir aqui, pode ir, não tem problema não. Me orienta aqui, companheiro. Aí, ó. Eles estão pintando aqui. Eu tô indo aqui Pode ir, pode ir aqui, companheiro Ô, oh, pode ir aqui Eu posso ir? Oi? Posso ir aí pra trás? De orienta tem. Se pode, tá ir, tudo pode, certo pode. pode ir? Qualquer coisa você dá um grito aí comigo é, Fala Eu jogo pra cima aqui, né? E, e Do lado de baixo aqui não tem perigo, não? Hã? Aqui do lado de baixo não tem perigo, não? É, não, pode. não, pode. não pode. pode ir? Pode ir? Pode, pode, aí. pode ir à pode ir vontade. É? Agora eu posso descer. Não Ô companheiro, pode. obrigado pela atenção aí, viu? Aí, é, eu filmei aqui vocês aqui, ó. Valeu. Vou, vou descer aqui, ó. Ali é a vaca morta. Esse, esse, esse lance aqui, a gente tem que ter um, uma imagem muito forte aqui, ó. Porque ali, ó. Aí pode ir, pode ir um pouquinho Ali o, o hospital embaixo. Vamos ver se já está pegando o um hospital. Onde está construindo? Lá em cima. O que, que eles estão fazendo lá em cima, hein? O hospital. O pessoal vai. Um... Ai, ó esse aqui que eles estão fazendo. Desaterrando. Aqui é o fundo do hospital. Bom chefe! Eu tô escre... contando a história aqui da lajinha. Você não é laje esse, né? Hum. Tô descendo aqui agora, ó É uma descida meia braba ah. Porta tá fechada, como é que eu vou entrar? <risos> Tudo bom? <risos> vocês são de lajinha? <risos> Mas vocês moram aqui ou não? Que família que é? Que família? Ah, meu pai é do São Paulino, lá ah, de São Domingo. E eu sou do Sátrer, lá do da saída do domingo. É, é, aqui do São Paulino Pinto. Paulino Pinto. Aqui do São Domingo, aqui. É e aquele é. senhor lá? Que é, que ele... é ele, né? É ele que pai. De deixa eu conversar com ele aqui, eu estou registrando história, Ronaldo, da Lagia, Chama ele cá que deve ter história bonita. Ah, ele, ó. É? Explica ele. É. É bem ruim Ah, é, Vamos conversar com ele aqui. Deixa eu desligar isso aqui que nós vamos conversar eu com ele. Ele só não ouve bem. É. Deixa, deixa Mas eu desligar. Vê se o senhor escuta ele lá. Essa é a esposa dele, ó. Hein, amado? Hein? Ela é a esposa. Como é que o senhor está? Eu estou bem, e o senhor? Eu estou bem, tô Cheio de dor, mas vai, né? <risos> Quantos anos? 77. E essa moça aqui? É. 77. Dia, 78. Bom, né? 78? Se, 78 anos, graças a Deus. Como que é o nome da senhora? Meu nome é Milta. Milta de quê? Milta Pereira Ferreira. A senhora é nascida onde, dona Milta? Daqui no Lajinho mesmo. Mas a senhora morou aonde? Só no o São Domingo, aonde que fica isso? Ah lá, 5 minutos de carro. Assim. Ela foi criada nas... no Carvalho. Não, mas nasci no São Domingo. Depois nós mudamos para lá, nós já estávamos é. lá. E... Lá no Carvalho, para cima da fazenda do João Manso. Você é daqui? Sou. Você conheceu o João Manso? Conheci. A, fazenda dele lá? a mulher dele é minha tia, a primeira a bituca. Bituca. É a tia Pilipo, e, a, e o pai da senhora, como é que chamava? Antônio Mariano Pereira. E a mãe? Maria Otte Pereira. O que que a senhora, é, a dona Maria Otte é desses Alvinhotes? A família dela mais coisa é parente da gente do é parente, é família de Otte. O, o Antônio Bretas é casado com a Eliane. Ela tem um vínculo lá. tem O pai dela faleceu pouco tempo. Ela ah, tem o, o Zezair também, que é casado com a Cecília, né? É. A mãe do Zezair, você tem que conhecer O Zezair, o marido da Cecília, irmã do Dom Antônio Breco. Ele é a mãe dele, a Didi, que era a prima irmã da minha mãe. Gente de ótimo também. só não quer... Tirar essa máscara para conversar com a gente melhor? Não, não tem. Não, não fica com a máscara. Não tem problema. Não, eu... eu sou Paulino, como é que o senhor conheceu essa, essa moça? Essa menina? É. Ai, foi criado tudo junto. Foi criado. Junto. criado, criado junto. tudo junto. Lá no São Domingo, no Carvai. O senhor conheceu o meu avô, Antônio Sátra. Já conheci. Nossa, Deus, a gente de Sátra. Todo mundo ali, ó. Sim. Luiz Souza. O ah, é? Luiz de Souza era é mais pra cima, pra né? Pra é. cima. Do, do Sila Sato. Eu nascido de criado aqui, todo mundo. Todo mundo. Sila Sato, Antônio passado. Criado Beto, junto. Sou Duca Breta. Duca Breta. Peça rara. É. Dona é. Maricota. É. E tem o Duca Breta, casado com a Maria, da, né, chama a Dona né, Zezé Breta, né? A esposa dele chamava ela de. Ela é Maria José, tratava ela de Zezé Breta. A mãe da Judiane. É, mãe da Judiane, da, da Betânia, da Ca, Ca, Caça, até morreu, né? É. O oh. ficou só na tarde da casa. Aqui já conhece todo mundo. Nascido e criado na Lagim. Tem 70 anos. 78 Morávamos no e São Domingo, na roça. Vivimos lá pro o Genro, lá do São Domingo mesmo, e mudamos para aqui, só aqui tem. Quase 30 anos que nós moramos aqui. Ali no São Domingo tem muito ali, é Correia, né? Não, para lá dos Correias, né? Tem os Gonzaga. O Mariano. É, o Mariano é meu avô. Antônio Mariano, Luiz Mariano, Pedro Mariano era meu avô. Já o morreu. Davi Mariano. Ai, meu Tinha. irmão do meu pai, meu tio. Davi Mariano é irmão do meu pai. Ah, eu queria então, ver pode a... tirar a máscara um bocadinho. Ah, <risos> o, da, o senhor Davi Mariano ele era fiscal de barreira. Foi, isso. isso aí. Lá do Crisciúma. É nós conversamos sempre os filhos dele, foi tudo embora para Ipatinga. Ele é irmão do meu pai. Meu pai é o mais novo da família. Antônio Mariano, Davi Mariano. E os outros Mariano? É, João Mariano, Luiz Morreram Mariano. Tudo. Todo mundo. Meu e como pai tinha chamar... anos que ele morreu. E como que chamava o avô da senhora? Do lado do... Do pai. É, é Pedro Mariano, que eu conheço ele sim. Pedro e a, e a, senhora, a senhora conheceu ele ou não? Nossa, Deus demais, velho. Mas foi, precisamos juntar a vovó, Mariana, Mar... Maria... Mar... Mariana, o nome dela, até eu tenho uma. Do nela, Davi Mariana, não... a senhora conheceu os filhos dele? Tinha ele também. O William, a Lurdia, mas quem que eram os filhos do Davi Mariana? É o os o Eli. Eles tinham gráfica, eu cheguei, né? Depois que ele mudou para Ipatinga, já morreu o Eli. A Odileia, esposa dele, morreu. Agora esse que morreu uma filha dele lá em Ipatinga também com... com a enfermidade de esse Covid, né? Aí deu sem jeito. Demais, demais. Aonde não... o senhor Davi Mariano morava? Ele lançou um domingo, eu falei. Mas a, a, a, aqui a casa dele não, era de Ali embar... onde é que mora o Dinho hoje? É. O Dinho toda a vida o... é amigo da gente. E as filhas dele, todo mundo. A minha avó, quando ela Olha, ficou doente, a dona Deus. Mariana, ela foi. Morava ali, né? Eles era... que é que o Dinho, mora hoje. Eles eram da igreja presbiteriana. Foi, né? Era, toda a vida. Tizizina, Tizizina, mulher do Davi, já morreu. Ela era morena, ela era né? Desse Cesário Venâncio. Ela, ela era morena, né? Era. O Cesário Venâncio. A esposa do seu Cesário Venâncio era o que dela? Oh, chama é chama Lourinho, ele lá, né? chama ele ali Lourinho, vem cá Vem cá, oi é, faz, faz um pouquinho aqui O Sr. César Venâncio O Sr. César Venâncio, você já conheceu ele? nós. Os meninos dele, eram o Zezé? Não tem a... O daí, o, como é que chama aquela que era casada com a A Marta, né? A Marta E tem o, a, a, a que era casada com o Getúlio Aquela a, a, é f... neta, né? É filho do Zezé Não sei a, a é. idade, mas nem idosa, é, Graças a Deus que eu tenho a mente boa. Mas é por aí. Todo mundo da minha família, né? Aqui embaixo mora a Geni que trabalhou muitos anos na, na casa do Tidavi ali. Eu andando com ela. O Tidavi ficou ruim. Esse hospital tinha tudo. Tinha UTI, tinha separação. Ele ficou internado ali muitos dias. Pois morreu também. Vocês viram é, é, esse hospital já construído, né? Não, quando estava construindo, né? Eu com 78 anos estava construindo. Ó, oh, a senhora falou o nome dos irmãos da senhora. Não, meu então, irmão é a mais velha, Maria de Lourdes Pereira, a, a, eu é Milta Pereira Ferreira, meu irmão é Ailton Mariano Pereira, e, e tem a caçula que mora lá em Duque de Caxias, Dilma Luça Pereira, embora de, do esposo dela, que eu sou. Do Paulinho do fabricante, lembra do Paulinho? Paulinho? Paulinho fabricante. fabricante, ele trabalhava no Zé Augusto ali naquela material de coisa do Zé Augusto que ele tinha. Zé Augusto casado com gente de. Ah oh, meu Deus, a gente do Seléu ali dos. Mesmo, padaria Lite, daqueles irmãos dos meninos da padaria Lite, ali é Fortunato. Celéu, a gente foi nascido e criado junto com Celéu ali, todo mundo. Paulinho assim, Fabricante. Paulinho Fabricante. É o sobrenome que ele trabalhava no, no menino do Fortunato lá. Do Fortunato. Uhum. Agora hoje eles moram em Duque de Caxias, tem lá em estado... Ô, do Dona Milton, a senhora casou aonde? Aqui em Lajinha mesmo. Na é Lajinha mesmo? É. Na época foi o Zé Manel do Zezeca, que era escrivão. Ele era famoso da, da, da tipografia, né? Ele era. Era. Nosso Deus ali, o Sou, sou Zezeca, a esposa dele, a dona Olívia. Até o Zé Manel do Zezeca, dona Dalina, a esposa dele, é madri... padrinho de batizado da minha filha, mais velha é da Denise. Quantos filhos a senhora tem? Três. É O nome deles? É, Denise Aparecida <risos> Ferreira e. Sildete Maria Ferreira e Ademilson Ferreira Hort Ele, irmãos dele, do senhor Paulino. Sr. Paulino. Quem são os irmãos do senhor? Os irmãos morreu tudo já. O senhor, mas e, e, e como é que é o nome deles? Ajuda ele a lembrar o nome deles. Ederli. E Gelson. Devenil. Naís. Devanil fazia o quê? Ele morava lá em Vitória. Vitória. Trabalhava lá. E o Gels morava o em Fabriciano. Devanil o e Vitória. se infartou, o Géus morava em Bolá, junto com os meninos do Ti Davi, tudo lá em Fabriciano. Ipatinga, Fabriciano, ali era deles. já tinha... Como é que fala que aqueles meninos têm? Deve estar. Gráfica. É. Está o Ariel, o Hernandes, o Eli, o Eli morreu já também, o já Eli, morreu. o Celso, o Dadinho, que é o Davi, Davi pedido de Dadinho, a Maria Helena, Diná, a Maria Helena a foi minha professora. Foi? Foi. Eu, sou filho, eu sou filho do Paulo Sata. Você é filho do Paulo? E é, da Maria. Nossa deus, que coisa que a gente mais conhece, eu conhece. A senhora é, é, é Paulo limpador isso. de arroz. Ah. Limpador de arroz, O senhor ah. lembra lá do Verotide? E, uhum. nosso deus, do Cláudio? Do Cláudio. E o Só do França? Morreu, morreu todo mundo. também, é. eu muito do Sopiê, tem o Júlio morreu ainda. Morreu Sopiê do primeiro, eu acho que... morreu o Cláudio, morreu o Verotide, morreu o... Fui do, é, do, do, do César, né? Do, Crow, do César, morreu, Só o, tá o Júlio vivo, né? O Júlio. O... Nós colhia café, Deus da hora que começava a apanhar o café, o Júlio lá comprando café, era vendia tudo ali pra gente, do Veroti, de Claudio ali. É Mas, na e... entrada ali da, Aham, da, da cidade. Só lembro, só o, o Júlio. Meu, a fazenda a do vovô, a hum. senhora lembra da fazenda antes Nossa, de derrubar? Deus demais, velho. O pastinho de colocar animal do lado de cima só lá. lá também tem a fazenda que é da é. linha do Mar Gonzaga. O Mar Gonzaga é mais pra cima ali. Eu é. conheço, eu filmei ah, lá. Uh -huh. E é pra lá do... Onde é que foi a fazenda do meu avô, Maria do Mariano. Eu subi ali pouco tempo com a minha mãe. Uh -huh. Caminhando aí é, de carro. E registrando história. Na época é só foto. É Hoje eu tô aí. parando aqui para Guardar a história da dona Milton. Oh, muito obrigado a senhora, viu? nada. Ronaldo, hoje não dia é 20. foi embora daqui. Você eu não fui mora embora aqui, né? É. Eu moro em Franca, uhum. já há uns 40 anos. Sim, a gente tem muito parente, está de Limeira aí, família, irmã da minha mãe, que foi embora para o Paraná, pois voltou para Limeira, São Paulo. Quem é que é que é, voltou para Limeira? A irmã da, da Bituca.